Vamos galera, vamos abrir as mil cápsulas, vamos pegar pelo menos um Monez Gold e um Rox Gold, vamos que vamos, vai ser 500 do Monez e 500 do Vox, eu não sei se eu vou abrir essas cápsulas aqui do modo slow ou do modo fast, então se você ficar abrindo muito rápido vai ficar com tendinite, pensando em o que fazer da minha vida, tá alto pra caralho? <risos> Opa, opa Beleza Os caras querem que eu abro rápido Ah não, ah não Eu quero ver o Monas de Gold aparecendo aqui, tá ligado? Então vamos abrir um pouco rápido Um pouco devagar Pra daí não dar tendinite, né? Porque se ficar abrindo rápido Dá uma tendinite do cacete depois, mano né? Bolts Caraca, eu já peguei cinco bolts Eu tô ligado que tem uns streamers Que os caras eles pegam alguém pra abrir pra eles, né? E fica só observando Pode ser que eu faça isso qualquer dia desses, né? Porque eu acho que nesse vídeo aí Eu vou colocar uma meta Que se for batida Eu vou abrir mil k Estou pensando ainda se eu faço isso Se eu não faço, pensando se é burrice Se não é, ou até agora Só um holográfico, tem alguma coisa errada Tá vindo uns três já, inclusive galera Fica uma dica aí para vocês, eu fiz dois Shorts no canal falando sobre adesivos De 2022, que Basicamente tem desenhos Não necessariamente secretos, né, alguns são secretos Outros não estão secretos, geralmente é isso Que pode fazer os adesivos valorizar né? O tubarão do Vini, o bicho preguiça Do NaFly, o chapeuzinho ali Do Hades, o o Cacerato fez a pipa. O Arte colocou a pata do cachorro. Opa! Oh, porra, achei que era ouro, mano. O ouro tá cinquentão, velho. Cara, acho que eu vou, que eu vou lançar o um desafio no vídeo, assim. Duas mil cápsulas, só que daí tem que ser uma quantidade de likes, mano. Alta, né? Que não seja fácil de bater assim, rapidinho. Não veio nenhum dourado? Meu Deus, <risos> tô ripando e não tô percebendo, velho. Se eu minero, já minerei, já minerei. Já minerei no Minecraft, já minerei etéreo. Ethereum. <risos> no Minecraft eu minerei bastante, <risos>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 Não tá vindo nada, velho, eu vou surtar, mano Ai, agora eu entendo essa vida desses streamers que abrem mil caixas, não ganha porra nenhuma Entendi, entendi Ai, ai, não é fácil não, viu, velho Eu acho que eu já tô num hippie aí de uns 100 reais Ah, vini, eu achei que era um viniolo, mas não cai o vinizinho, cara Ainda bem que eu deixei o som bem baixinho das, das cápsulas abrindo Porque eu vou contar pra vocês, hein Quando eu fiz aqueles desafios lá, ficou na minha cabeça durante a noite <risos> Nossa ficou a noite inteira o barulho velho Tô planejando não sei se dá certo pro o de vocês aí tá toda terça quinta e sábado sem falta fazer uma live aí segunda quarta sexta e domingo é aquele negócio 50% ou vai ter ou não vai não ter tá ligado mano vamos vamos chamar vamos chamar o sticker vai monas e gold apareça vai Pokémon não foi dessa vez abracadabra monas e gold Ó, oh, o Mônese começou Tá tímido, garoto Começou a querer aparecer, vai Abra do César, mano de sesamo, Mo Monese Gold Passou um Gold ali, mas não era do Monesi, velho Vai, Gabe Dá o Mônese Gold que eu sortei um Titan rolo. <risos> Ai, tá batendo a depressão Será que eu consigo pegar uns três Rocks Lolo? Já que o Mônese não vai vir Vai ter sorte só lá na cápsula do Rocks Abre umas do Rocks depois volta. Eu vou fazer isso, velho Vou fazer isso véio. Vou abrir umas do Rocks Tá dando não, mano Meu Deus do céu Rocks Rolo, vai Dois e a Dar, Beleza, ok Opa, aqui tá melhor, aqui tá melhor Vou parar de abrir cápsula do Mones Porra, mano, eu não sei como tem Tem galera aqui falou assim Ah, Luguin, eu vi o teu vídeo, abrir cinco cápsulas e caiu o Rox Como que eu abro mil e não cai, velho? Que bugado, mano Ó o flop Flopzinho é legal também, porque é um rosto aqui, ó Quantas vezes eu mudei de cenário? Sei lá, cada hora me dá vontade de mudar de cenário Fiquei um tempão naquele cenário lá da natureza, né? Porque dia eu volto a usar ele também pra outros tipos de vídeo Daí eu tava com aquele cenário que era só a cor no fundo, né? E agora eu montei esse cenário com uma planta aí Tô querendo comprar um pé de bambu pra colocar aqui do lado O que vocês acham do, do bambuzal? Esse adesivo do Roxo os caras colocaram uma raridade a mais pra ele Não é possível, cara, não é possível, mano x Bonito, bonito esse adesivo, hein? Não vem nada bom, velho. Não veio um dourado, mano. Meu Deus, não veio um dourado, cara. Como é possível isso, velho? É só bait, mano. Só bait atrás de bait, velho. Dava pra ter conseguido uns cinco dourados. Não consegui nenhum ainda. Mano. Meu Deus, cara. Não vai cair nada, né? As capas aqui vieram vazias, mano. Continua aí. Torcendo, mano. Vai. Hum! Esse adesivo tem um easter egg legal. Se a gente olhar aqui, mano, forma um rosto, né? Esse é um adesivo que eu acredito que possa valorizar. Não vou vender, vou guardar. Esse aqui já vai diretamente para a unidade de armazenamento, guys. Finalmente, né? Porra, mano. Vou abrir o do Mônese de novo. Vai, vai, vai, Mônese. vai, vai. Veio Hunter Olo. Vai, bora. Dá uma alegria, né? Só podia ter vindo antes. Tem que ter aquela vibe do... Aleluia configurar depois Pô, eu acabei de me tocar que eu não postei oh, boa boa eu não quero gastar minha sorte com adesivo gold barato quero gastar minha sorte com o mônese gold só oh, que legal esse que tem uma gravata Jerry do Tom Jerry vai Pai, mais um beleza beleza tá melhorando tá melhorando quanto dourado já foi mais dois não já foi três Vamos guardando ali. Tô pensando em fazer um craft com o um adesivo do Viniolo, mano. Aquela Galil, tá ligado? A Galil branca e verde. O que vocês acham desse craft? Qual dia deve acabar o desconto? A qualquer momento, velho. O bagulho é muito louco com a Valve, tá ligado? Tem essa não. Os caras não dão aviso prévio pra fazer nada, mano. Ai! tô ninguém. Inclusive, o que, que vocês acharam do meu sticker? Da minha tala, o craft que eu fiz com o meu sticker. Gostaram? Eu vou calcular depois, galera. Quando que, baseado em fatos, deve acabar esse desconto? Baseado na última vez que rolou desconto. A gente vai calcular isso daí, beleza? Cara, não cai nada, velho. Não cai. Ai, passou o Roxolo, mano. Travou minha tela, velho. Passou ah. ele, velho. Eu nem sei se eu tenho esperança mais de cair o Rox, mano. Sinceramente. Mas a esperança é a última que morre, né? Então vamos. Ai. Ah que delícia, mais um douradinho quatro dourados até agora, beleza por exemplo, a pata tá lá, opa, beleza, beleza ai, Rox, vai logo vai na versão Olo pra nós ficar feliz Sila, eu vou continuar as lives, meu querido, fica tranquilo Aê, pô, mais um gold, é nóis Eu tô achando que todo mundo que tem rocks não vai vender, vai segurar, mano Não sei porquê, mas eu acho que aquele O lá, mano, eu não sei Alguém sabe o que, que é esse, essa letra aqui, cara? Eu tentei procurar no Google e não descobri Tá, vamos lá, galera eu vou terminar primeiro a cápsula do rocks Depois eu termino a do Mônese. Vai, bora Cara, não dropou nada decente Tirando 5 ou 6 golds, pelo que eu me lembro Será que abrir em modo fast ele cai? Eu acho que ele tá tímido eu vou abrir uns do modo fast aqui cinco só cinco Vai, daí já a gente descobre Cara, tem... Tanto item na minha Steam que tá travando, velho. Meu Deus, eu preciso guardar. Não, não caiu. Caiu o Oxic. Ai, ai, velho. É muito difícil de pegar um adesivo bom, mano. Tem muito adesivo de assinatura, né, cara? Mas muito adesivo, velho. Cinco jogadores cada time. Mais fácil vir uma geladeira de duas portas. O cara mandou aqui. Morra, mano. Eu não li passar mais, velho. O cara mandou aqui. Não precisa necessariamente ser asiático pra colocar a letra do alfabeto na sua assinatura. Exato. Né? Ah! Do lado do Confia, o abre 7 rápido, vai dar bom. Ah, então vai, vai, 7 rápido, vai. Olha, até bugou ali, mano. Tá travando. Eu nem sei quantos que eu abri mais, velho. Ah, deu 7, eu acho. Vai, deixa eu ver aqui em cima. Não deu certo. Ah, não adianta, não adianta, não adianta. Fecha o olho. O que? não é fechar o olho. Né? <risos> Vou fechar o olho, vai. Como é que daí eu errei o botão, né? Olha ah, lá, vai. Fechei o olho. Pelo barulho, foi um adesivo papel. Bom, vocês acham que até agora eu tô no prejuízo ou no lucro? Pela quantidade de Gold que veio, veio bastante até, mas não sei, não veio uns Golds muito caros, né? Esse do Nine Gold que eu peguei, acho que é bom. O som de mil cápsulas abrindo vai ficar na minha cabeça uma semana, velho. Né? Mano, a visão tá começando a bugar, assim, só, fecha o olho, só vem as cápsulas passando, assim. Cápsula, cápsula, cápsula. Passou o mônus e... Filha da puta, achei que era um Gold, caralho, mano. Vamos abrir sete, mano, ó, sete ver 5, 6, 7, nada Ah, foda-se, não vai cair, velho <risos> Ah, mona, vai se ferrar, cara Glitter, velho Vamos abrir 20 adesivos no modo fast sem olhar, mano Daí a gente olha lá em cima Deixa eu ver, caiu Hunter Olo Vou abrir no modo fast, mano Eu quero olhar ali em cima e vai estar tá o de Gold descansando no meu inventário. Quer ver? Não. Aonde que caiu o Zorte Dourado? Ô, porra, como é que eu não vi? Nossa, que bom isso, galera. Então, as últimas 10 do Monese. Uma, duas, 3, 4, 5, 6. Seis. Preciso só de seis. Preciso só de uma. Uma só. Vai, caralho. Vai, Monese. Ah, filha da puta. <risos> Última cápsula do Monese. Porra, não foi o Monazee, caralho. Não vai vir o Monazee, é. Esquece, esquece. Mano. É uma média boa, galera? Mil cápsulas, 30 adesivos holográficos e 9 adesivos dourado. Não sei se foi uma média boa, não, mano. Ah, eu acho que eu devo ter perdido uns no meio do caminho, que era 30. Ó, já abri 950 cápsulas. Não veio o Monazee Gold, não veio o Rox Olo. Acabou as cápsulas do Monazee Gold. Agora só tem cápsula que dá pra cair o Rox. Ou cai o Rox Olo, ou vou embora sem esses adesivos mesmo. Vou concentrar aqui, vou mentalizar o Rox Holográfico. Lei da atração. Não, mentaliza por 17 singular Vamos lá. 1. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Rox holográfico. Parabéns. Tá na minha tela agora. Não deu certo. Tá acabando, guys. Falta 10. Se cair o Roxolo, eu abro mais 2 mil cafos. Não precisa nem de meta de like. Meus olhos estão doendo, velho. Minha vista tá cansada. Minha conta tá com merda, mano. <risos> ah, não caiu porra nenhuma, velho. Olha isso, velho. Não caiu mais nada, mano. Eu não vou nem calcular, não vou nem calcular o que que veio, o que, que não veio, velho.